Se você vai fazer Enem esse ano ou medicina, não pule esse vídeo. Nesse mês de maio a gente vai lançar um curso chamado Intensivo Enem. São aulas focadas totalmente para o Enem. A gente vai ver o que mais cai no Enem em Biologia, em Química, em Física, com professores bem qualificados e bem didáticos. Você pode conhecer nosso site Bioexplica e comprovar, assistir algumas aulas e comprovar isso. Então não perde tempo. Vem estudar com a gente.